Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia e hoje você irá conhecer a origem de Kifon, o demônio e mago das trevas do universo Marvel. E é, a casa de titon é uma dimensão de sombras. O Kifon surgiu pela primeira vez na revista Avengers 186 de 1979, mas posteriormente seria estabelecido que ele apareceu muito antes em uma outra revista. Marvel Chillers número 1, utilizando o nome de O Outro. A história do nosso personagem começa com a criação do nosso mundo, quando a inteligência cósmica Demiurge criou as primeiras formas de vida na Terra, Kifon, Seth, Gaia e Oshitu, que governaram o nosso mundo por milhares de anos. Diferente de seus irmãos, Kifon se dedicou ao estudo da magia, estabelecendo os primeiros padrões e regras de como manipular a energia do universo e transformá-la em uma arma para criar os mais diversos feitiços. Eventualmente, os seres precursores se corromperam e todos, com exceção de Gaia, foram transformados em demônios. Buscando forças para enfrentar o poder de seus irmãos e, assim, proteger as terras daquelas forças do mal, Gaia pediu ajuda do poderoso Demiurge, a inteligência cósmica, que respondeu criando um novo deus, chamado Atum, que conseguiria matar quase todos os deuses antigos e absorver os seus poderes, se tornando mais forte e mais assustador, até finalmente se transformar no poderoso Demogorg, o devorador de deuses. Kayfon não foi derrotado por Afon, pois agiu rápido e com seus conhecimentos de magia, criou uma nova dimensão chamada tanto de Flickering Realm como também de A Dimensão do Outro, sendo esses um dos nomes conhecidos do Kayfon. Mas com toda a certeza o feito de Kayfon que fez com que ele se tornasse um personagem tão relevante para o universo da Marvel foi quando ele subiu no Monte Wondergore e escreveu todo o seu conhecimento arcano em uma série de pergaminhos completamente indestrutíveis, que serviam de duas formas, para perpetuar o seu conhecimento e também funcionavam como um feitiço que ligava permanentemente a realidade do Keyphone com o nosso plano humano, fazendo com que a qualquer momento ele pudesse reaparecer em nossa dimensão. Ao longo dos anos na Terra, humanos encontrariam as escrituras antigas de Keyphone e até mesmo codificariam os pergaminhos para criar o Darkhold, o Livro das Magias Proibidas, e aqueles que possuíssem o Daquerod, faziam um pacto com o demônio Kefon, em que cediam a sua alma em troca de receberem poderes místicos. O poder do titão na Terra é canalizado através de um livro ancestral chamado Domínio Escuro. Ele é todo poderoso com o poder de dar nova forma à realidade. Kayfon fazia esse pacto para continuar com a sua interferência na Terra, o plano governado pela deusa antiga Gaia, que ele não poderia acessar diretamente, se não seria atacado. E morto pelo devorador de deuses, o Demigorg. Por conta disso, foi também buscaria criar as mais nefastas criaturas com seu poder, para atrapalhar e tentar invadir o nosso mundo, com os pequenos demônios Nigarai, os poderosos Homens Macacos, os terríveis Homens Morcegos de Uxanar, os ferozes Homens Lobos da Valúzia, Garn, o Cão do Inferno, Likaon, o Cão de Sangue, Gaueco, a Fera da Noite e Varkolak, o Demônio Lobo. Além de também criar os seus fiéis seguidores, os Broodlings de Kefon e, por fim, o tenebroso Night Gauntus. Sendo um dos demônios mais poderosos do universo da Marvel, Keyfon possui um nível de poder equiparado quase com o de Mephisto, e possui habilidades únicas, como por exemplo, a capacidade de possuir outras pessoas, chegando a possuir em duas ocasiões a poderosa Wanda Maximoff, a feiticeira Escarlate, e também a possuir o seu irmão velocista Pietro Maximoff, o Mercúrio para assim exercer completamente a sua influência em nosso mundo, e semear o caos, a maldade e a discórdia, para, enfim, destruir o planeta Terra e se vingar de Gaia pela morte de seus irmãos, os deuses antigos. É importante destacar que, de acordo com o Logomancer na revista Namoro, o primeiro mutante, acredita-se que o Dark Hood foi originado de gravuras esculpidas nas paredes da cidade demoníaca primordial Riley e foram elaboradas por criaturas primordiais nefastas. Essa informação é no mínimo curiosa, porque Haley é o nome do reino submerso do todo-poderoso Cútulo, o personagem criado pelo escritor HP Lovecraft, aparecendo em diferentes contos, sendo o principal e mais relevante de todos, o chamado de Cútulo. Na realidade, a Marvel buscou homenagear o personagem tão famoso dos contos, inspirando-se nele para criar o seu personagem, algo que a Casa das Ideias Marvel sempre fez com os mais diversos contos, como O Médico e o Monstro, que serviu de base para a criação do incrível Hulk. Kefon possui muitas características do culto, como seu nome impronunciável na linguagem humana, sua verdadeira aparência ser totalmente inimaginável e ser a criatura primordial mais poderosa que um dia já existiu, e por fim também possuir uma seita de adoradores que clamam por seu retorno. Parecendo em apenas uma mídia ao longo dos anos, Keifon aparece brevemente no desenho Esquadrão de Heróis. Tudo bem, jovem herói, esse foi o nosso vídeo de hoje contando pra você sobre a origem do Keyphone. Se você gostou, não esquece de se inscrever em nosso canal. A gente se vê na próxima, um duplo H pra você e um ex cataplash